Olá Brasil, hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022 A partir de agora o Nilson Araújo levando as principais informações Notícias aqui da nossa cidade, da região, do Brasil, do mundo Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco Através do nosso WhatsApp Vamos colocar já na tela para você enviar vídeos, imagens 997824426 Grave aí e envie aqui para a redação do Jornal da TV SBN E vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho Todas as vezes que você é, clicar no sininho Bom, as notificações chegarão aí para você Tá bom? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente Nesta terça-feira Olha, o motorista de 68 anos de uma empresa lá na cidade americana foi vítima de agressão, né? É da empresa Sansetur, concessionária que administra o transporte da cidade americana Foi agredido com socos, pedradas e coronhadas com um revólver Isso aconteceu na manhã de ontem O suspeito seria um empresário lá da cidade americana, é, o Abdo Omar Najar Neto que também teria exibido uma arma para o motorista do ônibus. A polícia militar foi acionada. O caso foi registrado como agressão. A vítima relatou à polícia que aguardava a saída da formatura das crianças do PROERD, Programa, edu é, programa Educacional de Resistência às Drogas, e aí ele foi vítima dessa agressão. Uma vez é, que o suspeito teria... É, não gostado de né, que o ônibus estaria ali na sua porta, né, na porta da sua residência Algumas pessoas que estavam nas mediações pediram para que ele parasse de agredir o idoso Mas ele continuou apontando a arma de fogo em direção a elas Então esse caso agora vai ser investigado na cidade americana Esse é, ato de agressão que foi parar na polícia civil, O ajudante de 28 anos, que foi vítima também de um atentado na cidade de Piracicaba No último dia 21 de junho, dentro também do transporte público Onde um homem de 52 anos foi preso em flagrante no local do crime Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas Esse rapaz de 28 anos, vítima desse atentado a faca aos passageiros teve alta da UTI. Ele foi levado para a, o quarto né, de enfermaria. Ele foi atingido, golpeado no pescoço e o seu estado é estável. Como eu disse, no último dia 21 de junho, um homem de 52 anos entrou no ônibus, transporte público também da cidade de Piracicaba, e começou a golpear pessoas, aleatoriamente, isso, e seis pessoas foram atingidas, três morreram e três foram socorridas em estado grave para o hospital de Piracicaba. E a falta d'água aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, muita gente reclamando da falta d'água no bairro Molon, aliás... O DAE, Departamento de Água e Esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste, já inclusive emitiu uma nota dizendo né, que vai faltar água possivelmente na quinta-feira aqui na área central. Mas essa situação que você vê nas imagens é do bairro Molon. Água fraca, isso quando não sai nenhum pingo de água. né? Eles estão reclamando porque todos os dias e somente à noite é que volta a sua normalidade. Trabalhadores relatam que ao chegar no serviço para tomar banho e fazer comida, não tem água para as necessidades básicas. A falta é constante e eles querem uma explicação por parte do Dai. Olha aí, então é, a gente é, cobra e, claro, notifica também, a gente espera uma posição por parte do Dai aqui de Santa Bárbara do Oeste se eles estão fazendo algum tipo de manutenção lá para o lado do, do Jardim Molon e Vila Pântano, que eles possam é, é, é, falar, que eles possam é, divulgar isso aí, né? Rua do Ouro, precisamente, Rua do Ouro todos os dias, todos, todos, todos, nenhuma exceção, todos os dias a falta d'água, isso já fazem três semanas e sem água não dá, né minha gente? Sem água... Não dá para a gente passar aí, né, chegar do trabalho e não tomar aquela ducha, aquele banho, né, que todo trabalhador merece. Amanhã nós temos o Bazar Beneficente da Paróquia Aparecida aqui em Santa Bárbara do Oeste. Começa às sete e meia da manhã até às dez horas da manhã, tá? Então, roupas, calçados, são peças femininas, né, tem também... É, várias opções em sapatos a partir de um real, tá? Então, o bazar vai ser lá no Salão Paroquial da Rua Capitão Manuel Caetano, 290, na Vila Aparecida. E vocês sabem que toda a renda é, será revertida, né, para a manutenção, para os trabalhos sociais que a paróquia Aparecida faz e atende a comunidade, tá? Então, Fique ligado amanhã às 10, até as 10 horas, né? das 7h30 até as 10 horas da manhã. Bazar Beneficente, mais uma edição neste mês de julho. Show de bola? Então, tá aí, minha gente. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Continue compartilhando aqui o nosso jornal, o canal. Se inscreva, fique à vontade, daqui a pouco. O Nilson Araújo vai estar indo para outro estúdio, o estúdio da Rádio Brasil 81,9 e a M690. Tem aqui o nosso WhatsApp, esse é o número para você enviar denúncias, reclamações, fique à vontade, tá bom? Estamos aqui para dar voz para você, para o nosso povo, para a nossa gente, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, até amanhã.